Atenção às notícias falsas na internet. Elas geralmente parecem matérias jornalísticas. Cuidado para não se enganar e espalhar essas mentiras. Outras dicas no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora!